Você sabia? Todas as sessões da Câmara Municipal de Primavera do Leste são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, em nossos canais oficial no YouTube e também em nossas redes sociais. www.facebook.com.br cmpva. Câmara www Primavera Telefone 66 3498 3590.